Un abrazo fraterno acá de Brasil, a todos de todos. todas. Eh, bueno, yo soy, como dice Moisés, soy del movimiento Afectados por Empresa. Y mi movimiento inclusive es el resultado de la impunidad de estas empresas, ¿no? De transnacionales. Las empresas que llegan a Brasil internacionales para construcción de hidroeléctricas, energías eólicas, solares, llegan e não tem nenhum tipo de regras que lá la, que elas colocam, la condiciona de como devem ou não actuar aqui no Brasil. Então se a já tem 30 anos de, de existência e somos fruto de isso e as conquistas que nós conseguimos do movimento conseguimos foi graças a nossas nossa força, nossa resistência, nossa luta diante delas violações de direitos humanos que estas empresas nos causam. Né? Então se para Exemplificar o lo, lo, lo que he dicho, mais recentemente eh, podemos citar algumas ações algunas das empresas espanholas aqui em en Brasil em en construção de, de hidrelétricas. Um exemplo que foi fue muito forte aqui em Brasil foi a construção das la usina, duas usinas hidrelétricas em en Rondônia, na Amazônia brasileira, de Santo Antônio e Giral. As duas hidrelétricas que estavam com participação del Banco Santander desde 2008 eh, durante su construcción y en 2010 lo ministerio público federal el ministerio público del estado de Rondónio ha hecho una denuncia muy fuerte muy grave de las violaciones de derechos humanos que habían que estaban se pasando eh, en Brasil y entonces los los lo relatorales muy fuerte y una de las partes decía son graves y claras las Persistentes violações dos princípios, normas, convênios e pactos internacionais que protegem os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e ambientais dessas pessoas que estão sendo violados por Santander, Banif, GDF, Suez, entre outras empresas que fazem parte do consórcio eh, Santo Antônio e geral. Estas empresas, eh, nós em 2010, eh, baseado nesta denúncia do Ministério Público, em eh, la Corte Interamericana de Direitos, o crime de ecocidio Santander y de Santander e de outras empresas que estavam destruindo o Rio Madel, la Amazonia, y eh, en Madrid e a Amazônia e causando consequências também em Bolívia. Isto também foi reportado em Madrid, também em 2010, no o tribunal, tribunal Permanente de Los Pueblos, onde apresentamos essas denúncias e do impacto e da impunidade, donde o Estado Espanhol não hacía nada porque a empresa estava acima de todo isso, e tampouco o Estado brasileiro. Eh, em 2012, nós, outros, inclusive nós do MAPI, eh, fazemos uma participação dentro da Assembleia dos Acionistas de Santander, fazendo a mesma denúncia, e tampouco as coisas se passaram. Eh, e, e é importante relatar que tanto Santander, assim como a BBVA, BB, BB, BB, BB, BB, BB, o, o Banco Espanhol são os grandes, inclusive, financiadores de, de empresas armamentícia não? Né? Então, se, são empresas que fazem a violação e, depois, inclusive, quando a coisa eh, tem algum tipo de impacto, se retiram do Estado e, de, e, e se queda aí o passivo social, econômico, cultural e ambiental em nosso país. Já em 2013, a Iberdrola, a empresa. Eh, que está sediada em Bilbao, também eh, participou dela, dela parte, tem uma participação na construção dela represa de Belo Monte, também em, em Amazônia, onde há, há, em no mínimo 16 direitos sistematicamente violados pela construção dela obra. E Iberdrola, mais uma vez não a nada se não fosse pela posição forte do movimento de afetados. Para enfrentar as violações de direitos humanos que havia, eh, a coisa não teria melhorado. Né? É importante relatar também que em Santo Antônio e Giraldo, onde Santander eh, estava presente, eh, foi feitas várias várias huelgas de, de trabalhadores, havia mais de 20 mil trabalhadores em huelga, exigindo condições básicas de vida. Porque lo, lo, lo, os salários eram muito baixos, a condição de, de vivendas não existia, viviam dentro de galpões em eh, condições humanas eh, muito cercanas à esclavitud, e tudo isso estava em um processo de construção de obras. Eh, então, isto nos demonstra a condição precária e a força que há estas empresas diante deste cenário. Mais recentemente, podemos também utilizaram uma exemplificação eh, do que foi os crimes crimes de da Vale da mineria Vale acá em Brasil e eh, que inclusive está aí se, se comemorando é de 25 de Janeiro se comemora os quatro anos do rompimento da represa de la Vale em Brumadinho onde se matou 272 pessoas e há sete anos atrás La mesma vale havia cometido outro crime, também de rompimento de uma represa, que matou 19 pessoas e cometeu um aborto sobre la basura de Lallan. Então, esses são lá demonstra lá força e lá impunidade que essas empresas têm diante dela dela do poder e de falta de regras que impõem sobre essas empresas que devem fazer ou não fazer. Então, eu escutava agora por no primeiro turno de, la, de la, la, la, la companheira que dizia que necessitava, eh, pelo menos assim eu compreendi, porque não compreendo bem o catalão, mas que necessitava primeiro ensinar a la empresa para que a empresa depois se organize, se abra suas regras. Eh, as empresas têm mais de, de, desde 79, El Salvador Allende, em Chile, disse isso: que as empresas têm todo o poder sentarem na cadeira, inclusive na presidência da República em América Latina, é sentar na cadeira que está na silla, que está ocupada. Então, Salvador ainda dizia o poder que essa empresa tem. Então, se se elas não fizeram nada até agora, não é porque não sabem o que fazer, é porque não o querem, é porque lá impunidade las favorece e lá ganha dinheiro, não? Né? Este rompimento, por exemplo, da mineria Vale, chegou ao ponto de tanto de no no no garantizar los derechos humanos de las familias pero también hacer una privatización de los derechos humanos entonces la vale contrató una otra empresa que era eh, de tu propia de, de, de, interna de la, de la vale creó una uma una empresa tercerizada por tus propios funcionarios para gerir los processo indenizatório. Então, se o Estado não estava presente, sacou o Estado, sacou a participação social para que a empresa mantivesse a impunidade e repetisse a impunidade que estava se passando. Né? Então, é, dizer que é fundamental ter um, uh, uh, regras, leis que impone limites a estas empresas. Então, isto é o que mais percebemos uh, diante do um cenário que há. Então, eh, tener como vocês em Cataluña querem fazer este, este centro público independente, é fundamental, porque isso garantiza a força dela Estado, quais são as violações e também a participação social. Tener a participação social é fundamental. Eu no não, não tive, não tive acesso a desse de centro público, eh, tenha a participação social, a, a gente esteja aí presente, sendo eh, parte disso. E, além de, uma, então, eh, além de um, então, de um centro de, de leis em nos países, aqui em Brasil também está se discutindo uma lei Marco de Direitos Humanos das em empresas. Eh, És muito importante essas iniciativas, assim como também ter uma iniciativa global. Que aí há mais de 10 anos estamos discutindo na ONU, então eu estou MAP, também lá Via campanha Internacional, e nós fazemos parte da de, de, de campanha global por um tratado internacional vinculante para pôr regras às transnacionais. Isso é fundamental, porque isso também vai nos permitir uma, uma arquitetura jurídica internacional de proteção a los afectados e a proteção à sociedade civil como um todo e ao próprio Estado. Então, se. Termino aqui dizendo que eh, eh, parabenizar a vocês por esta iniciativa é es fundamental. Que tenhamos outras iniciativas como esta. Tener o centro é eh, tão importante quanto ter a lei eh, de, de Espanha para que de fato haja uma participação e um monitoreo de como está sendo implementada esta lei. Porque, se mais uma vez, estar a cargo delas empresas, o que vai passar é como sempre fazem uma captura corporativa dessas empresas sobre a regra de Estado e para manter sua impunidade. Então, se chamo atenção a todos os parlamentares parlamentares que estão aqui. Eh, estejam muito atentos a não permitir que as empresas façam mais uma vez uma captura da lei do Estado a tu próprio benefício. Estão fazendo isso na ONU, em no Tratado Internacional Vinculante, que há 10 anos está foi foi ferido dentro da sociedade civil e o que hoje estamos mirando é que aquelas empresas transnacionais de Europa e Estados Unidos estão capturando a presidência do, do tratado para que seja uma lei extremamente eh, fraca diante da necessidade que a sociedade tem então então muitas graças estou aqui à disposição aí também para para o debate graças